ainda, né? Sim, sim, eu tenho escrito desde 4 anos até 17, 18, mas eu acho que eu foquei muito no linguajar, então eu não falo nenhum tipo de palavrão, eu não falo nada assim que uma criança não possa ouvir 4 anos, nada assim que uma criança não possa ouvir, é O pai também vai pegar e falar pro outro pai ó, oh, aquele canal lá é legal e tal ele não fala palavrão, acho que é interessante do, do seu filho também assistir 4 anos nada assim que uma criança não é, possa também ouvir 4 anos oh,